Quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha Em mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo no título A gente vai preparar aquele escapamento Bagua pra nossa viúva negra Tá aqui Escapamentão guerreiro Que bate, faz barulho pra caramba, tá com ribite solto A moto vocês podem ver que tá sujinha ainda Da, da, da andada que eu andei com o velho Fomos lá no sítio lá Ver aquelas relíquias que vocês assistiram o último vídeo aí E vamos estar tá preparando esse escapamento né cara Porque Deus o livre, ninguém aguenta essa bateção É né? Se é novo aqui no canal, deixa seu like aí já pra, no começo do vídeo, porque vocês sabem que dá muito trabalho gravar e editar essas, essas edição. Por mais que a gente tá cada dia mais e tentando melhorar para vocês, dá trabalho. Então, quer colaborar? Quer ajudar? Deixa o like. Divulga com seus amigos, se inscreve no canal se não for inscrito. Então, acompanha aí com a gente, hein? seguinte, tá aqui o escapamento que eu usava antes na STX que todo mundo me perguntava qual o que era ele é um paralelo imitação do Akrovic, entendeu? aí aqui eu também vou ter o escapamento que a gente está usando nela, então o que eu vou fazer? os dois escapes estão aqui eu vou estar tá tirando essa base desse escape e vou estar tá colocando essa base aqui, entendeu? e vou estar tá utilizando esse escape lá, então se você for analisar a braçadeira acontece é, fica muito curta, né? Então a abraçadeira vai ficar na boca dele quase. Então vamos ver que não é consegue usar. Só que aqui eu tenho essa abraçadeira com, com borracha e vai amortecer bastante a, a parte que eu... Tá solto. Os dois estão ruins. Então acompanha aí com a gente, beleza? Seguinte, já furei. Já arranquei aqui os revites, agora eu tenho que empurrar eles para dentro, então só empurrar para tirar a base. Aqui é a base, que a gente vai usar essa ponta, porque é o que encaixa certinho lá, aí aqui a gente tem o, o abafador, abafador não tá sair muito não, mas nós ele. esse aqui é o abafador entendeu? ele dentro tem uma, uma tipo uma borboletinha, uma chapinha que é para abafar um pouquinho então desse escape aqui a gente pode aproveitar essas duas partes vou deixar aqui agora vou desmontar a traseira desse daqui Acompanhe aí, sempre lembrando, utilize sempre equipamento de segurança, no mínimo um óculos, cara <risos> Depois que você tira a maior parte do corpo, você pode vir aqui com uma, uma taideira e tirando a, a base Nossa, aqui tem lã de vidro ainda <risos> Outra coisa que tem que tomar muito cuidado é a questão da lã de vidro Lã de vidro, cara, tem que tomar muito cuidado não, Se você mexer com ela aqui, nem pensar De passar a mão no rosto, no olho, que é muito perigoso Então, sempre de preferência também se puder utilizar a máscara Vou até tirar com cuidado Aqui tá com lã de vidro Que é a lã de vidro que a gente vai usar No outro, só que acontece, quebrou o cano Quebrou o cano e o cano saiu aqui para frente Então, é o que a gente vai tomar muito cuidado Vou até pegar um jornal Pegar um jornal aqui para não espalhar bastante o né, vidro aí. Depois ele não ficar se poçando. Né? Então aqui tá. Esse aqui vai ser a base que a gente vai usar. Pronto, o a gente vai usar depois. Então... Vamos trabalhar nesses dois tubos, vou tirar esse, essa lã de vidro aqui. Pronto, temos os dois tubos, daí a critério é o seguinte, o que, que a gente quer? A gente quer um escapamento mais curto, mais barulhento, a gente quer um escapamento que absorva mais o som. O que, que a gente quer? Então agora vai vir a parte que a gente vai ter que analisar. Eu vou utilizar a boca de um e a ponta de outro. Seguinte, eu vou fazer uma medição para vocês terem uma noção do que eu vou fazer. Dos dois escapos eu vou fazer um. Então aqui, ó, eu tenho a base do escapamento que veio da STX, né? Então, eu vou estar colocando ele no lugar aqui para vocês entenderem. E esse aqui é o acaprovic curtinho. Só que o Akaprovic, ele ficou bem adaptadão. Eu gosto muito dessa ponta, essa ponta ficou muito bonita nela. Então, o que, que eu vou fazer? Ó? Você pode analisar aqui que o ponto, se eu colocar, ó, se eu encaixar até aqui no final, onde é o lugar, porque esse escapamento foi cortado. Eu já peguei ele assim, entendeu? Então se eu colocar até o final, vai ficar muito próximo aqui de onde o parafuso, tá vendo? Em cima vai ficar o suporte, vai ficar em cima, o escapamento vai ficar curtinho, mas vai ficar estranho. Então o que acontece? Basicamente aqui, ó, vai dar uns, uns três dedos que eu vou ter que aumentar. Então vou usar aquele tubo, vou ter que aumentar esses três dedos mais ou menos. Então vou usar as duas pontas, mas vou usar a parte de baixo. Então, deixa eu explicar. Então nada mais resumindo é o seguinte, a parte interna a gente vai ver daqui a pouco. Esse escapamento que veio na STX, ele é uma base... E ele é comprido, grandão e também solta rebite para Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa base, essa traseira e vou fazer o seguinte. Vou aumentar três dedos. Então provavelmente o corte vai dar o corte vai dar aqui assim mais ou menos. Entendeu? Então o escapamento vai ficar daqui até ali. Só que a ponta é a Eu vou tentar tirar a Karpovik, a ponteira primeiro. Se eu conseguir tirar a ponteira, daí eu vou trabalhar nesse outro tubo aqui. Tá bom? Vamos lá. Não saiu. Não quis sair esse último parafuso aqui, eu não vou desistir por fazer. ele. Então eu vou, fazer um... vou gastar de um lado, dessa do outro, que dê para colocar o uma... alicate. Então eu fiz aqui duas, duas beiradinhas, que dê para colocar o um alicate de pressão. Para... Tá soltando esse danado. Ah, Quem É, isso? Não ah, sorte? Ah, ah, é justo! Aê! Ah, Ó, você vê. Uma, passa, uma peça feita única, uma peça tipo de ah. antimônio, sabe? Muito, muito legal essa aqui. Então vamos acabar utilizando ela. Então esse aqui eu vou usar só como medida, lembra que eu falei que eu ia fazer é, basicamente três dedos, são três dedos que eu vou utilizar a mais para dar o tamanho lá. então aqui tá na medida certa, vou usar três dedos a mais, então vai dar aqui mais ou menos. Para fazer o corte, estou usando aqui ó, a moça. Fiz o corte, pode ver que ficou basicamente os, os três dedos maior, entendeu? Pra conseguir dar o lá. E eu vou inverter, eu vou colocar a ponta pra frente. Essa parte que tem os rebitinhos aqui, eu vou deixar viradinha assim, do lado de dentro. E montar a traseira aqui já era, mano. Agora tem que fazer a furação. A furação, todo mundo sabe, se você for fazer a furação, a furação aqui tem que ser a mesma furação aqui. Pra quando você montar o escapamento não ficar a boca virada pro lado ou alguma coisa do tipo. Então, você fez a mesma quantidade de furação aqui. O certo é você medir certinho, colocar a base aqui e riscar onde é os, os furos, tá, né? Pronto. Medi o tamanho do cano. Fiz o centro. Não ficou aquela brastemp, né? Mas já vai servir beleza então tirei o centro agora agora vem a hora compliquei Coloquei todos os rebites da traseira, bem firme. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou desmontar aqui. A frente, entendeu? Aí agora eu vou colocar a lã. Vai um pouquinho de trabalho para a lã aqui, então tem que tomar muito cuidado. Vou colocar aqui. ponto aqui eu já tenho um buraco, mas eu vou aumentar ele, agora vai aumentando para fechar a parte da boca. fazer porque esse escapamento vai ser só um recurso técnico, mas se você estiver fazendo para você, o certo antes de fechar é passar um silicone na parte de dentro entendeu? para vedar a saída de ar, essas coisinhas, mas como eu tô aqui fazendo esse escape temporariamente, porque quero ver se eu coloco um daquele baguá na moto aí esse aqui vai ser só temporário vamos ver se vai ficar com um abrigo legal vai que ele fica aí na moto prontinho montado o baguá Agora é, vamos, vamos dar aquela montadinha para ver se ficou bom, e daí a gente vai aproveitar aqui já vou passar um sprayzinho nele, vou dar uma limpada, aguardo aí para vocês verem. Seguinte, vou usar uma tinta spray de alta temperatura, é só um teste para a gente ver como vai ficar os cabelões, se ficar bom, vai ficar na moto se a gente troca por outro. Então, aí aqui a gente vai estar tá aplicando. Primeiro, tirou o ar. Vai esperar dar aquela secada E a gente vai montar lá na moto Então acompanha a gente Tá aqui o baguá, pintadinho Não vai dar pra quebrar um lugar grande Então onde vai é vir Vou encaixar aqui Mas Primeiramente eu vou pegar a, O velho escapa para passar aqui E a braçadeira que eu vou colocar aqui de borracha Então aqui tá Estou usando esse veda escape aqui, que é o veda escape que geralmente utiliza mais em carro E a abraçadeira de borracha que eu quero que amorteça bem aqui o escapamento tá? Primeiramente Deixa eu estar colocando aqui para ver aonde que vai Um pouquinho já é o suficiente Passa aqui Passou o de escape, encaixa Entra até mais liso depois que passa. Só que a hora que ele seca, ele vira um, uma vedação bem boa ali. Então chegou a grande hora. Vamos funcionar ele para ver como ficou o barulho. É isso aí, rapaziada. Mas, ah, seguinte, tá faltando o selo de garantia, né? Vou colocar aqui o selo de garantia. o que vocês acharam? Gostaram do escapamento? Se gostou do escapamento, deixe seu like e vamos ver como que ele se sai na trilha, né? próximo vídeo aí vai ser a gente fazendo trilha com ele, se ficar um e gostou, vocês comentem embaixo. Família, muito obrigado por ter ficado até aqui, espero que tenha gostado, foi uma montagem simples aí, com um montinho de gambiarra, vamos falar o português, recurso técnico né, mais bonito, é, mas estava muito ruim aquele escapamento, tudo solto, tudo frouxo, não sei se esse rebites vai soltar também, só testando pra a gente saber, mas desde já agradeço por ter ficado até aqui. Muito obrigado por estar participando aí, sempre assistindo nosso vídeo até o final para dar aquela força para o canal. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau.